Fala galera, beleza? Trazendo para vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar um pouquinho mais a respeito de CNPJ, tá galera? Muita gente tá com dúvida se vale a pena ou não vale a pena usar CNPJ, se a gente consegue já subir campanha hoje em dia sem CNPJ e o porquê, a vantagem de usar CNPJ, se vale a pena usar CNPJ, qual é os benefícios de usar um CNPJ, né galera? se realmente eu consigo subir campanha hoje em dia sem CNPJ, tá galera? Então eu vou explicar um pouquinho mais a fundo aí sobre CNPJ, onde algumas coisas aconteceu comigo e se realmente vale a pena a gente abrir um ME para ver se realmente a gente pode anunciar sem CNPJ, tá galera? Então vai ser uma explicação bem breve aí, como teve muitas mudanças no Facebook, a gente tá com meio que às cegas ali. Umas pessoas conseguem validar a BM, outras pessoas não conseguem validar por causa de verificação de empresa no Facebook. E a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre as plataformas de pagamento, tá, galera? Muitas plataformas de pagamento, acredito quase todas as plataformas de pagamento têm limite também para tá sacando, pessoa física e pessoa jurídica, tá? Então vou explicar aí Alguns motivos do porquê vale a pena, se vale a pena ou não, tá galera? Vamos lá, até o final do vídeo aí, eu vou dando algumas dicas e alguns motivos Pelo qual eu optei usar o CNPJ e não usar o meu CPF, tá galera? Então vamos lá A primeira coisa de tudo, depois da atualização do iOS 14 O Facebook, ele tá muito, mas muito rigoroso mesmo Até você vai solicitar uma análise de de BMs bloqueadas. Se sua BM não for verificada, demora muito, mas muito mais do que uma BM verificada. São questão aí de até meses para para o Facebook estar tá respondendo sua verificação ali da BM, tá galera? Eu tive muitas dúvidas lá no meu Instagram referente a isso, se vale a pena ou não vale a pena já criar um CNPJ de cara, tá galera? Então, é quando eu comecei, vai fazer praticamente já um ano que eu tô no marketing, no marketing market digital mesmo, né? Basicamente, já vai fazer um ano aí que eu tô trabalhando firme e forte no marketing digital, tá, galera? Então, assim, eu optei por começar por CNPJ, porque, galera, e foi uma opção minha e deu muito certo, porque logo no primeiro mês, galera, eu não sabia vender muito bem que nem expliquei para vocês já algumas vezes em 2018 2018 mais ou menos eu fiz algumas alguns anúncios voltado para dropshipping mas eu não sabia muito a fundo o que que era fiz ali e brinquei um pouquinho com o Facebook em si né mas eu não sabia é muito trabalhar com isso então comprei o método Linado e tal e optei por fazer é, por fazer meu cadastro no CNPJ por quê Muita gente falava o seguinte, a grande maioria das, a maioria das plataformas, praticamente todas as plataformas, ela, o saque dela é R$ to, é Todos os saques CPF das plataformas são saques de R$ reais. E todo mundo fala assim, quando você pelo menos se empenha um pouquinho ali, 50% no marketing digital, você consegue fazer... 1900 reais brincando tá galera brincando mesmo você consegue fazer 1900 reais grande maioria das plataformas de pagamento por saque por cpf é no mínimo mil é no máximo 1900 reais depois disso seu cpf ele fica bloqueado para sacar como eu trabalhava de motorista de aplicativo e eu tinha um, um MEI ali onde eu simplesmente é, fazia aquele pagamento mensal de 50 reais é, eu utilizei esse MEI para esse meio Pra me fazer o cadastro do meu responsável, assim... Assim, se eu batesse aquel, aquela meta de R$1.900,00, não ficava bloqueado. Eu não ficava bloqueado se eu batesse aquela, aquela, aquele saque de R$1.900,00. Então, eu usei o meu MEI pra tá fazendo isso daí. E eu aconselho, tá, galera? Por quê? Então, no meu primeiro mês, galera, eu acabei fazendo mil R$3.000,00 praticamente. Imagine se eu não tivesse feito o meu CNPJ. Basicamente, ia ser... É, eu ia estar tá com pagamento bloqueado ali, né? Então, eu recomendo demais vocês começarem com o um MEI, tá, galera? É muito simples e muito fácil fazer isso daí. Você consegue fazer isso brincando, brincando. Tem um aplicativo chamado MEI Fácil, coisa ali de 5 a 10 minutos você consegue fazer isso. Porém, você vai ter que ter 50 reais mensais para estar tá pagando todos os, todos os meses ali para você não estar tá fazendo dependência, tá, galera? Porém, ele não serve para você fazer dropship e nem ser produtor tá galera porque ele não emite nota isso serve para você ser somente afiliado se você é afiliado esse meio ele serve para você para você ser de qualquer jeito quando vocês forem ser produtor ou é, fazer dropship vocês têm que contratar um contador ali para tá verificando qual o melhor é o programa que vocês vai se encaixar tá galera mas para afiliado o mês o meio MEI fácil né MEI, você consegue fazer ele muito simples pelo aplicativo que nem eu falei pelo aplicativo é bem simples tá galera essa é um benefício muito muito válido você consegue sacar mais de 1900 reais agora galera as BMs tem que ser verificada todas as empresas todas as BMs tem que ser verificada acredito que até o final de 2021 Todas as BMs têm que ser verificadas e para isso você tem que ter um CNPJ e um domínio, tá galera? Sem o CNPJ e sem um domínio você não consegue fazer essa verificação. E está tendo muito, mas muito bloqueio mesmo por causa disso, tá? Se a BM não é verificada, eu acredito que o Facebook ele acabou fazendo isso daí porque estava tendo muito comércio de BMs, né? A pessoa ia lá, criava BM e vendia. Como estava tendo muito comércio disso, não só aqui no Brasil, mas também em todos os lugares que... Tem a publicidade do Facebook, estava tendo muito comércio. Acredito que o Facebook ele acabou fazendo isso para estar tá verificando. A BM tem que ter um CNPJ e tem que ter um domínio. Um domínio próprio, onde você vai fazer aqueles trâmits normais ali de validar o domínio, colocar lá é, o DNS, o meta tag e o HTML, onde o Facebook ele vai validar é, se realmente o domínio é seu ou não, né? Aí ele valida a BM, assim você consegue verificar a empresa dentro da BM, onde você pode evitar praticamente 50% dos bloqueios hoje em dia vem disso, tá galera? Vem do quê? Da BM não ser verificada e realmente a gente tá... É, se profissionalizando cada dia mais, tá, galera? Hoje em dia, quem entra no Facebook Ads não é mais amador, tá, galera? Antigamente, a gente tinha que só comprar um perfil e subir as campanhas para tá vendendo. Hoje em dia, não. Sei que tem que ter uma empresa, verifi... tem que ter um CNPJ, tem que ter uma verificação de domínio, tem que, ter... tem que ter os eventos tudo configurado. Então, hoje em dia, realmente, quem tá subindo campanha é quem tá se profissionalizando. Os anúncios diminuíram drasticamente, por quê? Porque nem todo mundo quer se profissionalizar. Uns vídeos passados aí eu até soltei que a plataforma realmente ela tava barrando nós. Porém, é, eu comecei a olhar com os outros olhos, né? E vi que realmente a gente tem que se profissionalizar, galera. Então o Facebook, ele tá obrigando a gente a se profissionalizar e tá anunciando de verdade tá vendendo de verdade então muitos anunciantes pararam de vender por causa disso eu vejo que muita gente ainda tem dificuldade em verificar o domínio fazer a gestão de eventos correto ali no Facebook então se assim, muita gente parou de anunciar mesmo para conversão normalmente as pessoas que não estão conseguindo fazer isso aí estão subindo conversão estão é, subindo campanha para outro tipo tráfego mensagem direct são coisas que não necessita de verificação de domínio ainda até eles saberem mais o que que estão fazendo dentro do, dentro do Facebook Ads e tá verificando todos os passos ali tá se profissionalizando cada vez mais tá galera e realmente hoje em dia o CNPJ é indispensável indispensável se você tá querendo entrar no marketing de afiliado ou já tá trabalhando com marketing de afiliado ou é trabalhando como afiliado trabalhando como produtor produtor acredito que a grande maioria já sabe disso e, e quase todos os produtores têm CNPJ e tem é, o domínio próprio né mas a grande maioria dos afiliados ainda não tem tá galera então a partir de 2021 eu recomendo sim CNPJ porque você consegue sacar você consegue verificar sua BM você consegue anunciar para conversão tranquilamente quem não tem quem não tem CNPJ em 2021 vai ter muitos, muitos problemas, inclusive bloqueio, tá? 50% dos bloqueios tá vindo por falta de verificação de empresa, tá, galera? E isso é coisa besta, a gente consegue abrir ali em 5 minutos um CNPJ, porém você tem que estar tá pagando ele todo mês, tá, galera? Então, esse daí foi é, o assunto de hoje aí. Se esse conteúdo fez algum sentido para você, galera, não esqueça de dar aquele joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?